Da janela sonhos posso ter De uma vida livre Não sei quando pode acontecer Mas o tempo me diz Olhe o mundo com cuidado E com o coração Todos precisam Veja o sol ao amanhecer Dance com a lua no anoitecer e na tristeza estrelas vão te guiar No seu momento elas vão te falar Tudo vai ter fim Tudo vai ter fim Força, galera!